Fala galera do canal Fala entusiasta Fala mecânico Mecânico da direção Não é verdade? Estamos aqui com mais uma curiosidade falando aqui Um pouquinho mais sobre haste da direção hidráulica Todo sistema de direção hidráulica Recebe uma peça como essa Assim também Como a direção mecânica O diferente aqui é que a direção hidráulica o óleo ele fica concentrado sempre para um desses lados, seja para a direita ou para a esquerda, certo? Então o óleo concentrado aqui, ele é um fluido ATF, pode ser de origem reciclada, certo? Que geralmente são aí os, o sufixo A, pode ser mineral, né? Com a classificação aí de Dexon 3 e pode ser sintético com a classificação Dexon 6, tá certo? Independente do, do, do, do que seja, o que esteja aí na sua direção, é, esse fluido ele é hidrópico, ele tem esse, essa característica de ser é, muito suscetível à umidade. Ele puxa, ou ele atrai a umidade do tempo, da região de onde você mora, fazendo com que a ferrugem ataque aqui o eixo ou a haste, aonde o óleo fica concentrado, certo? E essa umidade, quer dizer, aguosa, né, geralmente ela faz com que essa haste, por ter aqui uma cromagem diferente de tudo aquilo que você possa ver por aí, ela fica suscetível aqui a se transformar né, essa umidade em ferrugem repare o ferrugem que está aqui essa haste essa haste aqui é de uma caixa de direção G-Tech que vai aqui no Peugeot 308 e repare que essa direção ela é elétrica hidráulica então ela recebe com isso um óleo ou um fluido sintético tá certo? de alta qualidade Pode ser o Pentocin, pode ser o F-Matic CVT, certo? Pode ser é, até um da Total, como DHL ou DL, correto? São óleos aí minerais, ou melhor, perdão, são óleos aí sintéticos que vai nesse sistema, mas mesmo com tudo isso, ainda está sujeito aqui a ferrugem. E essa ferrugem ataca-se, né? A cromagem, e você pode re reparar. Que muitas vezes a pessoa tem que fazer o que? Levar para recromar. Fazer uma recromagem, cromagem dura. E são poucos profissionais, pelo menos em nossa região, não, tem, não temos nenhum. Estou aqui na cidade de Volta Redonda, interior do sul do estado do Rio de Janeiro. certo? E o local mais próximo aqui, é onde conseguimos é, serviço para esse tipo de recromagem, Está a 150 km daqui Então é difícil gente É difícil tá? Esse tipo de cromagem não é qualquer um que faz Mas Eu trago aqui uma solução Que tem dado muito certo tá? Para determinado nível de ferrugem Você vai observar melhor Aqui no detalhe A quantidade de ferrugem chega achei que está arriscado E a gente vai conseguir Recuperar aqui Essa cromagem fazendo o que brunimento o pessoal aí muitas vezes né ignorantemente fala de lixar eixo. sim a gente utiliza sim esse processo de lixar só que é um processo certo não é simplesmente tacar uma lixa aqui de medida que seja qual for e esperar o resultado positivo não é um processo tá bom você quer saber mais como realizar isso deixe seu comentário aqui embaixo na descrição você que se interessa você que é mecânico você que trabalha com direção tá você sabe muito bem do que estamos falando anteriormente falamos sobre a cremaleira ou a haste do Honda, certo hoje estamos falando aqui da cremaleira ou haste da do peugeot 308 mas pode ser aí do veículo da Volks, G5, G6 Que dá muito desse tipo de ferrugem certo? Pode ser aí do Golf, New Beach Pode ser aí do Passat alemão Pode ser aí também De diversos carros que acontecem que vazam por conta Desse item aqui tão decisivo Na vida útil da direção Sem vazamento Tá joia? Então... É o que temos aqui para hoje, falando aqui acerca da cromagem. Já já a gente mostra para você em outro vídeo o estado que ficou aqui essa mesma haste. Marque aí, tá? A posição aqui, o tipo de arte que é, que você vai ver já já como que ficou aqui esse, esse brunimento. Forte abraço. Olá a todos estamos de volta aqui para a finalização da sequência do vídeo em que estamos falando aqui da, da técnica certo de brunimento né aqui da haste da direção hidráulica do Peugeot 308 é que normalmente quando vaza aí é produto certo de ferrugem dessa peça aqui que é a haste ou cremalheira né como queiram dizer o um detalhe importante aqui é que já foi você pode ver aí né comparar com o último vídeo que a gente colocou em questão aí de poucas poucas horas vamos dizer assim é, a gente concluiu aqui o brunimento tá esse brunimento aqui é artesanal tá certo mas não deixe de ser técnico porque é, está dentro aqui do limite de vedação é, Que os retentores oferecem Por quê? Porque a gente faz aqui, dá garantia E o produto não volta Pelo menos em menos aí de 3, 4 anos Caso a pessoa faça dentro do tempo devido Que é em média um ano a troca do óleo Retirar o óleo velho, colocar o óleo novo mesmo que sendo sintético esse óleo Aí é, é provável que passe dos 5 anos De duração desse tipo de vedação De, de, de recuperação desse sistema da caixa de direção A Caixa de direção GTX que vai nesse carro tá? É, é um Peugeot do 308 Ano 2013 me parece Então é onde que Provavelmente ainda tem aí um bocado de alguns anos para poder rodar Sem apresentar problemas Veja aqui, observe aqui os detalhes Que da última ocasião estava bem ferrujado aqui E conseguimos retirar todo o ferrugem. Tá bom? Se você sabe ou vê aqui alguma coisa a mais Comente aqui embaixo Deixe nos nossos comentários Você quer saber, ou aprender a seca de como proceder fazer esse tipo de brunimento certo aí para para suas hastes eixos aí de, de de direção isso também é aplicável para qualquer outro sistema hidráulico tá seja qual for a dimensão da haste tá bom é, não somente para veículos leves como também serve para caminhonete né e até aí é, é, pistões ou Eixos aí de caixas TSA, correto? Basta aprender que é um procedimento barato, é o mais barato possível, tá bom? O menor tempo possível para você aplicar o um serviço desse. É claro que eu estou falando aqui dentro de uma, de uma certa e um certo limite, tá? Esse tipo de serviço aqui é muito simples, gente, mas requer aí algumas Algumas é, é, maneiras de fazer, certo? Os macetes, né? É, detalhes, detalhes que a gente utiliza para poder chegar a esse resultado aqui de brunimento. Veja aqui, a cromagem está perfeita aqui, livre de furo, de ferrugem. Não tem rebaixo, tá bom? Não tem ponto de rebaixo aonde o retentor possa passar e vazar. Então é onde que, dentro do seu, do seu limite de ferrugem, de desgaste e até perfuração, dá para poder a gente recuperar. A gente vai apresentar aqui outros modelos mais frequentes de vazamento, logo que possível. Acompanhe aí o nosso canal, se você não é inscrito se inscreva, tá certo? Se você está no YouTube, clica aí no sininho e fique atento aí as notificações de vídeos novos, que a gente vai sempre falar de coisas aqui interessantes, se você, como eu disse, quiser saber mais é só clicar em um desses links aí abaixo que a gente deixa disponível, que você vai se inteirar aí acerca do que fazemos aqui em Direção calecar tá joia e um detalhe curioso aqui, comenta também aqui que eu te peço você reparou esses branquiçados aqui mais brilhante no meio explica aí para mim, por que será? Um forte abraço!